Helena, sua dama do gesso, passando por aqui, pro nosso especial do aquecimento do steel frame sem mistério. Você tá sabendo? Se você não tá sabendo, tá caindo aqui de paraquedas, corre, porque são 20 aulas, 20 conteúdos diferentes todo dia, uma aula nova pra você e daqui a pouco tá acabando. Não falta pouco não, falta um bocadinho, mas também não falta muito pra acabar, mas já passou da metade. E hoje, como prometido, na última aula, eu vou falar sobre um tema super, super polêmico. Fogo, incêndio. É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 convencendo qualquer cliente e explicando como o Steel Frame é muito superior quando se fala de incêndio, quando se fala de fogo. E aí, vamos lá? Vamos para a nossa aula? Primeira coisa que você tem que entender com relação a incêndio. A gente tem dois tipos de sistema que ajudam a uma edificação a resistir a incêndio, quando as pessoas falam, ah, qual é a resistência ao fogo?